Você sabia? Para votar é necessário apresentar um documento de identidade com foto. Prepare-se e boa eleição! Outras dicas importantes você encontra no aplicativo Guia do Voto. Baixe grátis.